E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Pipe e hoje vim trazer mais um vídeo aqui de deu glitch. Primeiro vídeo, mas vai ser um glitch, beleza? De como você conseguir dinheiro infinitamente no jogo, beleza? Você deve estar tá falando: meu. Jogo de RPG, pra quem ficar fazendo glitch?". Beleza, vamos lá. Pra quem está jogando, galera, no é... no Sangue e Glória. Né, tipo que de a dificuldade, de glória ou macho da morte, sabe que é muito mais difícil. Beleza, mesmo que você não dê tipo um novo jogo, e está jogando um jogo tipo normal. Se um novo jogo, sabe que é muito difícil porque os moços é, dão do é, hits. E cara, é muito chato porque estão um hit e a sua vida, a sua barra de vida vai embora pouco completamente. Você fica tipo 3, 7, 15 vezes na mesma mesma missão você não aguenta acha bem chato e desiste beleza eu sei que isso é normal e que esse glitch que parece que tipo é mesmo mas você deve estar tá falando ah, não, mas não quero fazer glitch eu quero fazer jogo é, eu quero zerar o jogo sem fazer glitch na raça beleza deixa o seu like e fecha o vídeo mas se você não quiser vem comigo aqui beleza uh, eu estou aqui galera no mapa do ser Forte aqui em Novegrad, tipo aqui ó. ó essa parte aqui. E aqui ó. Oxy Forte, beleza? Aqui, ó. Novigrade. Beleza? Novigrade aqui. Beleza. A gente vai ter que vir até aqui onde que eu deixo o marcador, beleza? Vai ter esses dois campeões aqui. Ó. Pensa que isso aqui é um pulmão. E tá aqui, beleza? Ok, perto dessa casa aqui, dessa vila E de tesouros perdidos, beleza Vamos pegar o cartado, esse só não calma Já deixa seu like, beleza? E vamos lá então Isso vai te ajudar bastante Porque não é só pessoas de gold, isso si é confundida Você vai pegar, galera, bastante carne, vaca, leite, vaca, beleza? E quando tiver aquela missão bem chata mesmo Vocês vão poder estar é, tá comendo a vontade, beleza? E cara, é muito chato você ver na mesma missão que ele mesmo, Eu mesmo, aquela do filho do barão Eu me lembro aqui, quando eu fui ajudar o barão com aquela filha dele Eu falei... 15 vezes, velho. <risos> Mas é verdade, eu dei aqui mesmo, não que deixa marcado Beleza? Peguei aqui, ó. Nesse desse aqui, nessa vila e nesse lado aqui, no meio aqui. Tá essa planta aqui, ó, né, com referência? Beleza. O que vocês vão fazer? Vocês vão queimar as vacas. Vocês vão queimar as vacas mesmo, né? Porque queimar cada um delas. E já deixei tudo bem explicado aqui, que eu não tô falando para matar os animais, beleza? Mas é é só o jogo, então. Levem pelo jogo, não? Navigar ela. Se é que na vida real os caras matam a Bia Bouve, carne, né? Então. Vamos lá, primeira coisa. Tá vendo um X no mapa. Hoje o um X é porque, pelo dato de de deu, que eles a alguma coisa. Então vamos lá, vou um pilhar, vocês vão ter que pegar cor de vaca e carne, tá? Mas esse pé de vaca.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 e aí galera pronto que eu voltei e Olha olá eu tô com 131 beleza ultrapasse o meu limite mas vamos aqui no inventário eu fui aqui ó olha isso calma olha o tanto de comida a uh, leite de vaca eu, eu peguei um dois três 4 e 20 assim né então foi foi quatro garrafas de 100 e olha só o tanto de carne crua velho nossa e aqui ó eu tô com 84 beleza então o que, que vocês vão fazer eu tô com um geld que eu tô pesado eu vou chamar o carpeado que carpeado. vou do aqui beleza agora a gente então, Vamos ter que vir pra cá, ó, pra, pra Grade. beleza? Só que a gente vai ter que vir pra cá, beleza? Então eu vou aqui, ó, lá no portão, rapidão. Então bora lá, grande. Beleza, vamos vir pra cá, pra viagem rápida. E vamos viajar pra cá. Beleza, galera, estamos aqui. Bom, eu vou ter que chamar o carteado. Cadê? Tá bem aqui no carteado. Bora, carteado, corre. Ô, oh, carteado. Beleza, tá vendo? É, que estamos aqui, a gente vai ter que vir pra essa reta. Não é pra lá, não é pra lá, é essa aí. Então vai ter que ah, ficar um de fruto aqui. Você vai vir pra cá, ó, também vou beleza? Então, eu E mas... vamos vir pra cá, eu venho nessa ponte aqui. Né? Aí vai ter essa aqui, ó. Você vai ter que virar aqui, beleza? Então, vai ter essa, vai ter essa, essa, essa é esse, se você vai aqui vir pra cá. Beleza? É, e, e você vai fazer a curva pra entrar aqui nessa Que isso lá que é isso? Pesado. Você vai falar comerciante? Ele vai falar, ele vai fazer um, Ele vai falar as coisas mais normal. Geralmente esse 16 anda entre com o meu a 3 minutos de goltimo. Ele vem ó, Ele tá com medo 316. Beleza. Isso aqui, ó, ele não conta porque se eu for ver. esse ver E ele vai pegar mais caro. né? de por 2? Esse é o famoso trouxe. Beleza, outro. Ó, calma aqui Vamos lá Ó, ele só vai conseguir vender por isso Ó, e ó, lá vem, ó. se a for vender galera, ó o tanto 3 5 e 5, beleza? Então vamo lá Aí tipo, a mandira dobrou ali ó, se diz que mandira dobrou Bastante, dobrou não, né? Ganhou mais E ele tá com 21 de Gold, beleza? Aí que vem a Maria. É, o glitch Quer ver, o glitch vai ter que fazer assim Meditação Vai ter que meditar 5 vezes 2 aqui Aí ó, mais um, 3 aqui agora 4 e cinco e agora que de novo, não passa, O que você Ah, mas não foi. Ele vai falar isso mais bem: assim. Um, então, dois, dois três. não, não, foi assim assim. E, não, não, não, não, o que vocês... lá, ele já tá com o meu... Que de volta E você vem mais pra ele Ó, agora tá com 0 E o tá com quatro E esse é o glitch que vai fazendo hora Até se cansar Então é isso aí, até mais falou